Hey what's up? E agora a gente vai começar a nossa 35 quinta aula. Gente, é muita aula se for parar para pensar, né? A gente está aqui há 35 aulas ensinando gramática essencial, focando realmente no que é importante do inglês, deixando de lado é, muita coisa que a gente não utiliza de verdade, né? Então vamos focar no essencial mesmo. E essa aula que é para você poder entender de uma vez por todas quando usar o simple past, que é o passado simples, e quando usar o present. Perfect, que é o nosso presente perfeito, digamos assim, e é para poder te ajudar nessa missão a gente tem atividade PDF e MP3 para você poder baixar e realmente assegurar que você está entendendo, que você está aprendendo, beleza? Então vamos lá então! Se você observar, é bem simples, não tem muito mistério não. Olha aqui, eu trouxe o um exemplo. Have you been to the UK? Você esteve no Reino Unido? Yes, I went there last year. Então aqui você nessa frase você já percebe que a primeira está sendo feita no presente perfeito e a segunda no, no, no passado simples. Bem, resumindo assim, de forma bem resumida, eu posso falar o seguinte. Present perfect. Você quer evidenciar a experiência da pessoa, o que, que ela fez. O simple past é para você evidenciar uh, o quando aconteceu. Normalmente, quando você não sabe se a pessoa fez alguma coisa, por exemplo, a personagem aqui da, da nossa imagem, ela não sabe se ela foi para o, rei, o Reino Unido alguma vez. Então, normalmente, quando você não sabe se a pessoa fez aquilo, você vai usar o Present Perfect. O Simple Past é quando você quer saber o quando a pessoa fez aquilo. Então, já pressupõe que você sabe que ela fez. Você só precisa saber quando que ela fez. Essa é a diferença básica e a forma mais simples que eu posso te explicar isso. Olha aqui o Think. Complete the Rules. We use the simple past for past actions with a specific time reference. Então a gente usa o passado simples com ações no passado em que elas estão sendo referenciadas com alguma partícula de tempo. Ah, ontem, ano passado, em 2007. Quando você evidencia que foi em tal época, em tal momento, aí você usa o passado simples. E nós usamos o presente perfeito para ações passadas, quando o tempo não é referenciado, ou seja, quando você não fala quando aquilo aconteceu, tá? Olha aqui, watch out. We usually use time expressions with the simple past, but we don't use them with the present perfect. Então, a gente normalmente usa é, partículas, palavras que é, determinam tempo, no passado simples, já no presente perfeito, não. Ó, I went to Miami last year. Eu fui para Miami ano passado. Observe que eu falei o quando eu fui. Você não pode falar, I've been to Miami last year. Não, porque você tem uma partícula de tempo, você tem uma, uma palavra que está falando quando aconteceu, foi ano passado. Então, aí, nesse caso, quando eu tenho o quando, uma, um período específico, eu vou utilizar, então, o present perfect. Vamos lá. Complete the dialogues. Vamos lá fazer esse exercício aqui. Você basicamente que tem que fazer é analisar se a frase, você tem o quando aquilo aconteceu ou não. Se tiver o quando, é passado simples. Se você não tem o quando, é presente perfeito. Por isso que é importante você saber simple past. Se você não sabe, se você aqui, caiu aqui sem paraquedas, procura aqui na minha playlist que tem uma aula simple past. Aí lá é a aula completa, assim, eu ensino passado, presente... Afirmação passado, presente não é tudo passado. Só que ensino afirmação, interrogação, negação. Beleza, Pô lá. Então agora é hora de você dar pausa, buscar responder essas perguntas. Que aí eu vou te responder, vou te dar as respostas. Ok, então imaginando que você fez isso que eu acabei de falar, vamos lá. Número 1, tananam you. E eu sei que o verbo que eu vou responder é it. It né? O verbo que você vai utilizar nesse tutorial, it. E aí eu tenho a resposta, yes, tananam, earlier. Então, earlier é mais cedo. Então, observa o seguinte, que a pessoa está respondendo que sim, ela comeu mais cedo. Então, por isso, pela resposta, eu observo o seguinte, que a, a, esse tipo de exercícios, provas que você vai fazer de gramática, é um trabalho de análise. Você tem que analisar a coisa para você entender o que está sendo pedido. Então, eu sei que está sendo pedido, ou é passado simples ou é presente perfeito. E aí, eu preciso saber se está sendo, se é uma pergunta sobre o quando ou sobre a experiência. Ele perguntou quando aí... Não, ele perguntou sobre a experiência, ou seja, se ele comeu. Então, se ele não quer saber o quando, ele quer saber se comeu, a pergunta é com have. Have you eaten? Yes, I ate earlier. Ele que responde o quando. Então, ele fala assim, eu comi mais cedo. Então, por isso que ele responde com passado simples, porque é ele que está falando o quando. Mas a pergunta não foi sobre o quando. A pergunta foi se ele comeu. Ok? Número 2. E o a horse E aí o verbo é ride, que é cavalgar, montar né? E aí ele fala, yes, I horse on vacation last year Bem, aqui eu sei que mais uma vez a pergunta está sendo relacionada a se a pessoa andou de cavalo alguma vez. Está vendo? Ever. Alguma vez. Então, eu sei que have you ever ridden a, a horse? Você alguma vez andou de cavalo? E aí ele fala que sim e que foi no, nas férias do ano passado. Então, se eu falei nas férias do ano passado, eu falei o quando. Por isso, é passado simples. Como é que fica o verbo ride no passado simples? Wrote, ok? Se você não sabe como conjugar os verbos, assista a aula do Simple Past, Assista a aula anterior do Present Perfect, porque eu explico tudo isso, beleza? Número 3, alguma coisa, the boys ever, tanana, acerca as skills, course. Beleza, eu sei que é o verbo do, se ele já fez algum curso de habilidades, circenses, alguma coisa nesse sentido. Então, é uma pergunta sobre experiência se as pessoas já fizeram, ó, os meninos, ever, alguma vez. Então é have, have the boys ever done, eles fizeram alguma vez, eles tiveram alguma vez aulas, de habilidades e senses? Não. Eles nunca. No, they haven't. Resposta com outro. Não. Eles nunca. né? Ele, ele, não tem como eu colocar uma partícula de tempo porque a resposta é negativa. Não. Eles nunca fizeram aulas. Ok? Number four. Uh, -na -na, Jessica, Ever, a Alaya. Mais uma vez eu tenho Ever. Então todas as vezes que eu tenho um Ever, assim todas as vezes, não, na maioria das vezes, ele dá uma ideia de que se a pessoa fez aquilo alguma vez. Se eu estou perguntando se a pessoa fez aquilo alguma vez, é uma ideia de experiência. Então todas as vezes que uma pergunta for de experiência, uma frase for de experiência e eu não tenho uma partícula do quando ali, não falo quando aconteceu, eu vou usar o present perfect. Então é has Jessica ever seen a lion então a Jessica alguma vez viu um leão has porque é she né? por isso que eu te falei assim, é importante agora, principalmente a partir de agora, a gente vai trazer muito conteúdo das aulas anteriores então é importante que você tenha feito todas as aulas anteriores para que tudo isso faça sentido para você, senão você pode ficar perdido, beleza? na letra B yes she one at the zoo yesterday então, ela foi no zoológico, ela viu um no zoológico ontem. Estou falando quando, então o verbo fica no passado simples, só. Gente, é isso. Não é, não é difícil. Né? Às vezes a gente cria uns monstrinhos na nossa cabeça aí de que é difícil, present, perfect, quando usar. quando Não, não é. Se você entendeu a aula, se você praticar, você vai internalizar isso, você vai conseguir usar isso de uma forma bem tranquila, de uma forma bem fácil. Mas como eu sempre falo, você tem que ser um aluno ativo. Então, essa é a hora de você... Baixar o PDF, baixar o MP3, praticar, fazer o exercício, ficou na dúvida, assiste a aula de novo, ficou na dúvida, coloque nos comentários que eu respondo e tiro todas essas dúvidas. Alright? E lembre-se de não se esquecer, de se lembrar, de se inscrever no meu canal, porque okay? Conto com você. Seguir. Bye, bye.